nós estamos vivendo um colapso no sistema prisional do Distrito Federal. Nós temos 17 mil presos hoje no sistema prisional e desses 17 mil presos, nós só teríamos 5, 6 mil vagas para presos no DR. Já são 224 confirmados de Covid-19 no sistema prisional. E as soluções, elas não são buscadas com celeridade porque existe um profundo preconceito social em relação a essa população. É um povo que não tem seus direitos humanos, sua dignidade respeitada. Não são tratados como gente. Tem muita gente no sistema prisional que poderia já ser liberado, porque já cumpre as condições progressão de medida. Tem muita gente que não cometeu crime com grave ameaça à pessoa e violência que poderia ser liberada ou poderia progredir. A gente, como agentes públicos, não podemos estimular um discurso que aumenta o preconceito social contra essa população e por isso as medidas não estão sendo tomadas na celeridade necessária, na pressa que precisa ser tomada. Então hoje a gente pode ver um colapso ainda maior de mortes, porque a gente sabe da precariedade se a orientação da OMS é para que não haja aglomeração, e hoje nós temos 17 mil pessoas aglomeradas dentro das diferentes unidades prisionais. Isso vai causar o quê? Morte. A Câmara Legislativa precisa olhar com um olhar generoso de defesa dos direitos humanos para o sistema prisional do Distrito Federal, inclusive para garantir das condições de trabalho dos agentes que estão hoje dentro desse sistema e para garantir também da dignidade humana dos apenados, da liberação, do desencarceramento, que é a recomendação do CNJ, desde que eles se enquadrem naquelas orientações que foram dadas pelo Conselho Nacional de Justiça.